Você tem um negócio e utiliza o Facebook como plataforma de marketing? O Zuckerberg pirou sua cabeça quando mudou os algoritmos da plataforma? Calma, relaxa. No FIRE 2018, nós batemos um papo com a Camila Porto. Ela é autora do livro Facebook Marketing, Como Fazer Negócios na Maior Rede Social do Mundo e mandou um papo reto de dicas que podem ajudar você. Fica aqui com a gente. É o seu foco é geração de negócios em Facebook. E a gente sabe que quando mudou o algoritmo do Facebook, teve uma polêmica enorme, né? Ah, porque o alcance vai cair, as empresas começaram a falar que o alcance caiu, as impressões também caíram. Qual dica que você pode dar para as empresas, para elas burlar essa situação, ou para elas continuarem ali no segmento, sem ter uma queda muito grande nos números? Ah, a primeira coisa é invista em anúncios. Esqueça o alcance orgânico. O alcance orgânico, cada vez mais ele vai ser menor, seja no Facebook, Instagram, outros canais, porque cada vez mais temos mais conteúdo e cada vez mais a empresa precisa entender que o Facebook é uma ferramenta de marketing Então, se você quiser aparecer em qualquer outro canal, você precisa investir. Então, se você ficar dependendo só do orgânico, naturalmente, você vai ter cada vez menos visibilidade pro seu negócio então aprenda a investir aprenda a fazer anúncios aprenda a tirar né, o melhor proveito, porque hoje o Facebook e Instagram e outras ferramentas quando a gente fala em negócios, se você quer ter visibilidade, é necessário sim você investir em anúncios. Você falou muito sobre é, algumas ações fundamentais para quando a pessoa quer iniciar um negócio no Facebook, acho que faz parte até do seu método né? você pode falar um pouquinho de forma resumida pra gente? É, a primeira coisa que eu acredito é que independente de onde você vai investir trabalhar, você precisa conhecer o seu público né? quem são as pessoas que você vai vender quais são as dificuldades que elas têm, como que você pode apresentar o teu produto para ela e mostrar que aquilo que você faz é uma solução para ela, né? então acho que esse é um ponto então às vezes o empreendedor, e aí eu me coloco nesse grupo também, é muito do querer fazer as coisas, criar as páginas, criar o conteúdo e a gente perde às vezes muito tempo ou dedica pouco tempo entendendo o nosso consumidor, entendendo o nosso público, entendendo como que a gente pode ser mais efetivo naquilo que a gente faz. Então, a gente acaba fazendo muita coisa, mas fazendo, às vezes, as coisas erradas. Então, acho que o primeiro passo é esse, né? Dedicar um bom tempo aí do seu planejamento, da sua semana, que seja, conhecendo e ouvindo, né, o que o seu cliente está falando, seja nas redes sociais, seja no seu call center, seja na sua plataforma de relacionamento por e-mail, enfim. Quais são as perguntas que eles têm sobre o seu produto? Quais são as dificuldades que eles estão tendo em relação à compra? Enfim, aí você começa a descobrir um pouco mais sobre isso. Depois disso, quando a gente fala em mídias sociais, é importante a gente entender que as pessoas não entram nas mídias sociais para comprar de modo geral, então não é um comportamento comum você pensar assim, ah, eu preciso trocar minha geladeira e eu vou lá no Facebook ou no Instagram ver se aparece uma geladeira para mim né? não é isso o comportamento normal porque essas redes, elas são redes de descoberta então, por que, que elas entram né? por que, que as pessoas entram no Facebook no Instagram e tudo mais, Para elas verem o que, que os amigos estão fazendo, o que, que a família está fazendo quais são as novidades, então, de modo geral quando a gente fala em produção de conteúdo de informação, é pra empresa de modo geral fazer parte desse dia a dia, então um erro muito comum que existe é, vou usar o Facebook para vender o meu produto. E aí a empresa só fala do produto, só quer vender, vender, vender, vender, vender. E por outro lado também, algumas outras esquecem de vender. Então elas só fizeram conteúdo, conteúdo, conteúdo, conteúdo e também não trabalham né, nesse processo da venda. Então acho que esse equilíbrio é importante. Né? Você gerar esse conteúdo, gerar esse valor, porque as pessoas de modo geral não vão comprar todo dia de você, mas é importante você estar tá ali todo dia no feed delas para que você vá criando esse relacionamento. Essa é mais ou menos a ideia né, que eu defendo. E depois disso, usar os anúncios para distribuir essa, essa informação, porque de nada vale você ficar lá uma hora gravando um vídeo, por exemplo, se quando você posta no seu Facebook o alcance orgânico é baixo, ninguém vai consumir aquela informação. Então, os anúncios servem muito para esse processo de distribuição. Então, a lógica é a mesma de qualquer outra ferramenta, plataforma de imagem. Então, no rádio, por exemplo, se você grava a vinheta e não paga o rádio para veicular a vinheta, ninguém vai ouvir aquilo. Então, a lógica é bem parecida com a do Facebook ou e outras mídias sociais. Nesses canais ainda a gente tem um alcance orgânico que dá ainda para você veicular algo sem investir, mas se você quiser crescer e quiser escalar, é necessário ter verbas específicas para fazer esse tipo de promoção. E de todo o processo da sua caminhada no segmento do mercado digital, o que, que você traz de lição que você pode falar para os nossos leitores nossos seguidores? Ai, são tantas lições, tanta coisa que eu aprendi. Eu acho que a primeira lição assim, que eu tiro disso é quando a gente fala em mercado digital, ainda há muitas pessoas que acreditam que é um mercado ah, para ganhar dinheiro, Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro em casa, ganhar dinheiro na praia, ganhar dinheiro fácil. E a gente sabe que não, né? Então, se você quiser realmente ter um negócio, existe, né, eu dizendo que um tópico que fala assim, que a gente meio que vive num mundo paralelo. Né? E na verdade, não. Quando você começa a rodar uma empresa, o imposto vai estar lá pra você pagar, o funcionário vai estar lá pra você contratar. Então, entender que é um negócio. Então, se você encarar isso de modo mais claro possível de que é um negócio, eu acho que é um bom caminho. E eu falo isso porque foi uma coisa que eu não tive no começo. Eu comecei querendo fazer tudo sozinha, querendo fazer, eu faço tudo, eu edito, eu gravo, eu atendo eu ensino eu vendo e tal e eu comecei a ver que eu tava virando refém da minha própria empresa então esse processo de, de pensar já né de uma maneira profissional e claro aí vai depender do que que você quer se você quer ter uma empresa com centenas de funcionários ou uma empresa mais enxuta isso é um pouco da do que que você quer para você na sua vida né então eu optei por ter uma empresa 100% home office por ter um grupo pequeno de pessoas mais pessoas que eu gosto de trabalhar e pessoas que estão comprometidas com a missão da empresa que é justamente simplificar uso da internet. Então, durante muito tempo eu pensei em ter um time muito grande, mas hoje eu vejo que o melhor equilíbrio pra mim é esse, mas não deixa de ser profissional. Ao mesmo tempo que eu tô na minha casa, a gente tem plataformas, ferramentas de gestão, a gente cuida muito do financeiro, a gente cuida muito do reinvestimento na empresa, então essa visão, independente de onde esteja, seja no escritório físico ou na sua própria casa, que a internet permite isso, ter essa visão de profissionalismo eu acho que é um ponto bem importante, não ter essa visão, claro, nem todo mundo tem, mas grande parte das pessoas tem, que é ah, vou ganhar dinheiro fácil, tranquilo, internet, tudo fácil, rápido, barato e a gente sabe que não é bem assim, muito.